trabalhando em negócios onde a aposta é mais alto o game é mais complicado ah, não entendo esses negócios mas to com os melhores da mesa e nem um pouco preocupado Yo. Ele tá doido, joalho Aí, aí, porra uh -huh. ó, ó, ó, ó Aí, meu mano, ela morreu Só que ele é só com que o vai fazendo, pra fazer, tá, ele favela, faz uma é? Esse daqui é o que, que gosta de dar a rua, vai me a moral, tudo O Padre na mano, sabe que chegou chego aqui pra interagir. Por isso que eu faço freestyle aqui no Jerson, que parece até o Ronaldinho Reverso. meu Coisa luta, achando que a porra também se escondendo cebar tua boca, mas eu sou tranquilo um no jeito se fugir. O babano não sei se tu viu. Mas aí, tá me de <risos> Aí, Você tinha um homem irmã, muito da hora. Vou dentro subiu eu vi a dela. MCA, eu não sou cruel e sou tão pacífico! Ariel, Ariel! o meu vem de o rapaz do Como é que eu faço? Funismo no bicho, faço um improvisado. Balança a cabeça, para, o Lé, para a Carvalho, e faca, E tu me manda lançando, toma um cupote pro Pelé. Uh! Ah! É! Você, você, você, você, você, Sou Ronaldo. Cadê o armário? Enquanto você eu filmava ele dando Ronaldo não era Ronaldo, eu confundi Não tava de um tinto, se era armário Era maluco, fudido, pequeno, chamado Romário Entendi, surpreendi O bagulho que eu faço um show Ronaldinho, se Bruno se me faz o um gol Então se liga no rato, que eu tô sapatinho. A vaga é eu suspeitei Então olha essa porra, só, outro, sapo, que eu faço e no sapatinho outro, meu Só fazendo o falar Feijão, eu, eu, eu vou te falar. Você tá com calor? Que não faz que eu não vou estar aqui me negar. Se liga no meu chapéu, rima até a zona sul. Aí, isso mesmo. Isso. <risos> de favela, pô, isso aqui é vale de favela, meu irmão. É assim, ó, ó, ó. Vale é é. de favela. Ó, ó, batalha do povo, ó, vale de favela. Vale é de, de, de favela. Aqui em São Gonçalo é vale de favela. Só não tem sequela. Quer desafiar? Não tem povo E saiu Vai bora! Vai bora! Vai bora! Eu eu o mosquito pega a curva do teu black, morre, morre. Oi? Foi terceiro, foi terceiro. Rapaziada, aí aí, tira a camisa do prêmio aí. 42 horas ah, acordadas, eu sou pra caralho Se o fosse emprego, se o Salvador não O é muito, eu o Eu sou feio pra caralho, me dá que se não aqui ah, que ah. eu ah, patrão ah. Não pega ninguém. Eu que rima, para e toma pausa. Se eu de causa. quando é de você. que é Olha só, eu não tô pingando. vou vir atrás Ah, ah, ah tudo gritando. Eu tô gritando por eu tô mandando minha rima, eu o no na cantada de Rafinha. Pedro Paulo, Pedro e a Paulo, Pedro Paulo, Pedro Paulo, Pedro O não lá na sopa do telé, tem centímetro, não tem um centímetro do chão. É vale, pra favor, eu não me engano. Fazer o toalho, no oceano.